Vamos lá? Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre a tonalidade menor natural, tá bom? Vou tentar explanar um pouquinho sobre as suas variações e explicar de onde ela vem, tá? Para entender a tonalidade menor natural, primeiro você precisa entender o campo harmônico maior. Quem acompanha meus vídeos sabe sobre graus, né? Eu faço muita questão de explicar sobre os graus da escala, tá bom? Primeiro grau do campo harmônico maior é um acorde maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto, ok? Porque é importante conhecer é, os graus do campo harmônico maior, porque a tonalidade menor natural se encontra no sexto grau do campo harmônico maior. Com isso, nós criamos tonalidades relativas, ou tons relativos. O que seriam os tons relativos? O tom relativo, ele diz respeito que, a tonalidades que são praticamente irmãs, entendeu? Por que essas tonalidades são irmãs? Porque elas compartilham dos mesmos acordes. Então, a tonalidade relativa de Dó maior compartilha os mesmos acordes da tonalidade de Lá menor, ficaria assim, Dó maior contém, Dó maior, primeiro grau, Ré menor, segundo grau, Mi menor, terceiro grau, Fá maior, quarto grau, Sol maior, quinto grau, Lá menor, sexto grau, Si diminuto, sétimo grau. Agora, olha a tonalidade de Lá menor, Lá menor, primeiro grau, Si diminuto, segundo grau, Dó maior, terceiro grau, Ré menor, quarto grau, Mi maior, Mi menor, desculpa, é, quinto grau, Fá maior, sexto grau e o Sol maior, sétimo grau, tá? Então elas compartilham os mesmos acordes. Então vai acontecer, tá? De muitas músicas é, terem os mesmos acordes, tá? E uma vai ser Dó maior, a outra vai ser Lá menor. Faz chover, acontece isso, né? Tá vendo? Faz chover. Faz chover. Abre as portas do céu. Tá vendo? E faz chover. E acaba em Lá menor Porém, se você for analisar Lá menor está no campo harmônico de Dó maior Fá menor está no campo harmônico de Dó maior Dó maior é primeiro grau E Sol maior e também está no campo harmônico de Dó maior Então já se entende que esta música ela está na tonalidade de Lá menor natural, tá bom? Por quê? Porque contém os mesmos acordes da tonalidade de Dó maior, tá? Então, aqui, para é, finalizar essa parte, Dó maior, a relativa menor é Lá menor, tá? Então, a mesma, os mesmos acordes que tem em Dó, tem Lá menor. Ré maior, sua relativa menor é Si menor, tá? Continuando aqui, Mi maior, sua relativa menor é Dó sustenido menor. Fá maior, sua relativa menor é Ré menor. Sol maior, deixa eu pegar uma oitava para baixo agora. Sua relativa menor é Mi menor. Lá maior, sua relativa menor é Fá sustenido menor. Ok? Ok? Si maior, sua relativa menor é Fá sustenido menor. Então, se você começar a pegar várias músicas menores, é aquela <SILO> A quem tem o céu além de ti, e não há na terra que a ti. Oh, até isso aqui é um dominante de lá tá vendo ó oh. estou apaixonado desesperado de amor você vai ver que é tudo acorde de lá maior apesar da música tá está em fá sustenido menor abro mundo então assim você vai ver que a análise da harmonia são todos acordes da tonalidade de lá maior porém a música está em Fá sustenido menor isso significa então que é um Fá sustenido e -óleo, um Fá sustenido é, natural tá bom é, deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui para eu pegar para vocês é, aquela tem uma outra do toque na altar que eu toco também que é me rendo Essa música aqui está em Mi menor, tá? Ó? Todos os acordes também fazem parte da tonalidade de Sol maior, tá? Então você vai ver, ó, Mi menor, sexto grau, Ré com Fá sustenido, que é Ré, quinto grau, Sol, primeiro grau, Lá menor, segundo grau, Sol, primeiro grau, Ré com Fá sustenido, quinto grau, tá vendo? Então, os mesmos acordes, é, eles são compartilhados pelas duas tonalidades, tá? Tonalidade maior e menor relativa, ok? Há casos em que a tonalidade menor ganha um dominante, tá? Então vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei, ao Deus do meu amor. Tá vendo? Vou tocar de uma forma mais simples. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei. o que, que acontece a música está em lá menor natural tá tanto que na hora que eu toquei com mais acordes entraram ó, Ré menor, Si diminuto, ou Si meio diminuto tudo acorde que também estão na tonalidade de Dó maior porém tá no final entra aqui esse Mi com sétima aqui tá Mi com sétima não faz parte da tonalidade de Lá menor natural, tá? Porque Lá menor natural tem Lá menor, Si diminuto, Dó maior, Ré menor, Mi menor, tá vendo? Quinto grau, ó, menor, Fá maior, Sol maior. O que que acontece então? Para trazer um dominante para a tonalidade menor natural, porque ela é deficiente de dominantes, tá? É muito importante se entender isso. É, a tonalidade menor natural, ela não tem um dominante sob o quinto grau. Ela tem um acorde menor. Nós fazemos o quê? Pegamos emprestado, através do empréstimo modal, um dominante. Qual a tonalidade menor que tem dominante no quinto grau? Menor harmônica, tá? A menor harmônica, ela tem um dominante porque o sétimo grau é aumentado, ok? Então... O que, que vai acontecer? Ó? A escala Lá menor harmônica, na né? escala de Lá menor harmônica é aqui: ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido. Tá? Por causa desse sustenido aqui, a gente consegue aqui o dominante. Tá? Porém, se eu for tocar a música na escala, no, na tonalidade menor harmônica, eu vou ter alguns problemas, né? Quais são esses problemas? Meu primeiro grau vai ser Lá menor com sétima maior. Começar é eu navegarei aqui vai ficar ruim, né? Pessoal, eu navegarei. Então, por isso que nós é, não, não usamos né, é, o campo harmônico menor harmônico para tocar músicas, tá? Usamos apenas a escala para improvisar. Do campo harmônico menor harmônico nós pegamos emprestado o dominante para poder voltar para o primeiro grau natural. O que resulta em um campo harmônico assim. Primeiro grau menor, segundo grau diminuto, terceiro grau maior, quarto grau menor, e sobre o quinto grau nós temos um acorde menor e um acorde maior. Tá? faz com sétima, sem sétima, né? tô colocando a sétima para você entender que ele é diminuto, tá? É, dominante, desculpa. É, sexto grau maior, sétimo grau maior. Com isso nós conseguimos resolver a tonalidade e aí não temos problema para voltar para o primeiro grau, tá bom? Falei um pouco rápido, porque é muita coisa para falar, né? E agora eu vou continuar, tá? Apenas para alunos VIP, explicando um pouquinho mais sobre essa mescla, tá? Que acaba gerando um campo harmônico menor misto, ok? Mas para ver isso, você precisa ser aluno do curso, tá bom? Na descrição do vídeo tem o link do curso, entra lá e se inscreve porque você vai ter acesso não apenas a essa aula completa, como muitas outras, tá bom? É isso aí.